Olá pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre modelos estatísticos para quando nós vamos fazer a MANOVA. MANOVA nada mais é do que a análise de variância multivariada. Então, quando a gente tem um experimento com um delineamento experimental, com repetições, né? A gente pode considerar o delineamento estatístico e fazer uma análise de variância multivariada. É, isso daí segue os mesmos raciocínios, os mesmos conhecimentos que nós aprendemos lá no curso Estatística Experimental. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva né, e vai compartilhando os vídeos, clique em cima do sininho para ajudar né, o canal a crescer. É, então, nós podemos imaginar um experimento em DIC, ok? Para quem não sabe o que é delineamento inteiramente casualizado, DBC, né? o que, que é esquema fatorial, assista é, os vídeos, as videoaulas que eu tenho na né? playlist Curso de Estatística Experimental. Que tudo que a gente viu lá por caso univariado né? serve aqui também como pré-requisitos né? de conhecimentos no caso de da abordagem multivariada. Mas o que acontece no modelo estatístico? Indique, né? É, nós podemos escrever o nosso modelo estatístico como sendo yj que é igual a m, mais ti, mais o nosso erro ij. Isso é muito parecido com o que a gente aprendeu lá na análise univariada, com uma observação muito importante, que quando a gente está trabalhando com a abordagem multivariada, nós vamos ter vetores. Veja bem, meu y e j seriam então as nossas observações associadas ao i um tratamento na j uma repetição. Lembrando que essas observações seriam o vetor, né, onde nós teríamos as nossas variáveis respostas. Se eu tivesse avaliado, por exemplo, a altura da planta, diâmetro do caule né, e número de frutos, Então eu teria um vetor né, com uma linha e três observações né, nesse caso. Da mesma forma, SM né, seria o nosso vetor de constante, nosso vetor de média desse nosso modelo multivariado, que também teria uma linha e três colunas. É, esse TI, ele nada mais seria do que o um vetor com os nossos efeitos do nosso iésimo nível de, do fator, né, da fonte de variação, tratamento. É, ele teria também né, três Linhas, né? Onde dentro dessas nossas três linhas a gente teria o um efeito aí associado a esse tratamento para cada uma dessas nossas variáveis respostas. E o nosso erro experimental, né? Seria esse EIJK, que nada mais é que o vetor de erros experimental. A gente vai ter três valores correspondente a cada uma dessas nossas observações, né? Que nós temos aqui no nosso Y e J. Né? Esse cara aqui está errado, né? desconsidera ele. É, é E e J, que nem está aqui. Né? Então, o E -J é o vetor de erros associados à parcela que recebeu o tratamento I na repetição J. Beleza, é, vamos lá. Vamos imaginar que nós temos um experimento aqui então, né? com cinco tratamentos, três repetições, três variáveis e respostas. Esse modelo que a gente viu no slide anterior, a gente pode escrever ele em sua forma matricial, onde a gente vai ter o nosso y, que é igual a x beta mais o zão que é o nosso erro experimental. Estou colocando tudo aqui maiúsculo, né, porque a gente tem matrizes, onde nós teremos, então, uma matriz y, que nada mais é do que os nossos valores observados. Então, nós temos aqui os nossos valores observados de PMV, PMS e PRC. A gente tem todos eles aqui. X é a nossa matriz de delineamento. Então, eu considero aqui, ó, como minha matriz de delineamento a minha média, é né, uma constante, então eu vou colocar 1 um para todo mundo. É, o X vai ser, então, né, é a nossa matriz de delineamento associada aos nossos efeitos de tratamentos. Então, o meu número de colunas que nós vamos ter nessa partezinha aqui dessa matriz vai ser o nosso número de tratamento. eu tenho cinco tratamentos. Eu vou colocar aqui Cinco colunas. E as linhas vai ser cada uma das nossas 15 parcelas. Né? 3 repetições vezes cinco tratamentos, a gente tem 15 valores. Então veja bem, para toda parcela, né? para a parcela 1, ela tem aqui, ó, pertence ao tratamento 1, então eu coloco um e zero para as demais. Né? Por quê? Na minha parcela 1 eu não tenho tratamento 2, não tenho tratamento 4, não tenho tratamento 5, né? coloca 0. Na minha parcela 2, eu tenho apenas o meu tratamento 1, põe 1 para ele, 0 para os demais. Na parcela 3, da mesma forma. Já na parcela 4, eu tenho o meu tratamento 2. Então, aqui na minha segunda coluna, eu coloco 1 um um e 0 para os demais. E seguindo o mesmo raciocínio, né, a gente vai compondo aqui os valores de 1 um para as parcelas que recebeu esses tratamentos e 0 né, para os demais. Essa é o que a gente chama de matriz de delineamento, ou matriz de incidência que multiplica, né, nosso beta, esse beta, ele vai ser uma matriz que vai conter os nossos coeficientes, é, sendo que dentro desses coeficientes, nosso número de linhas vai ser igual, né, ao nosso número de colunas que a gente tem aqui na nossa matriz anterior, e nós vamos ter o nosso número de linhas, melhor nosso número de colunas, né, nada mais é que o nosso número de variáveis respostas que a gente tem mais o nosso erro experimental. O erro experimental sempre será uma matriz com a mesma dimensão dessa matriz Y, onde nós teremos aqui dentro um erro experimental associado a cada uma das nossas variáveis respostas, né? a cada uma de nossas observações. É, então, veja bem. Nós temos esse modelo algébrico, tem aqui um modelo né, que eu chamo de modelo matricial, sendo que esse modelo aqui embaixo, ele representa a mesma coisa que a gente tem aqui em cima. Com a vantagem de que quando a gente trabalha com matrizes, a gente tem uma facilidade muito maior né, de fazer as nossas operações por álgebra de matrizes. É, principalmente nesse caso, que como a gente está considerando né, matrizes, são muitos valores, né, a gente não consegue resolver esse problema com a calculador. A gente até consegue por, utilizar algumas estratégias para quando a gente tem poucas variáveis respostas, mas como na grande maioria dos casos a gente tem muitas variáveis respostas sendo analisadas simultaneamente, é necessário fazer a álgebra de matrizes. É, mas continuando aqui o raciocínio, né? Para quem não sabe o que é álgebra de matrizes, não tem muito conhecimento né, sobre o que é uma matriz de decidência, tem uma playlist minha chamado curso de regressão múltipla, onde a gente fala em várias aulas né, o que é matriz, como que a gente faz multiplicação de matrizes, vale muito a pena vocês assistirem essa aula caso, neste momento, vocês não tenham esse conhecimento. No caso aqui do DBC, o nosso modelo ele é muito parecido né? A única diferença é que a gente vai ter aqui um efeito a mais Que é o nosso efeito de blocos né? Então tudo continua a mesma coisa Com exceção que a gente vai ter BJ Que é o vetor de efeitos do jésimo nível da fonte de variação blocos Tem aqui o nosso erro de JK Beleza né? é... Continuando aqui o que iria mudar? Né? A única coisa que mudaria nesse nosso exemplo, caso eu considere o meu experimento como sendo em é que na nossa matriz de citência a gente vai ter alguns valorzinhos aqui a mais, né? que vai ser os efeitos associados ao nosso bloco 1, bloco 2, bloco 3. Da mesma forma, nessa matriz beta, né, a gente também vai ter três colunas a mais aqui. Acaba que eu copiei esse slide anterior, né? mas aqui tem mais três colunas, uma associada ao né? bloco 1, bloco 2 e bloco 3. No nosso erro experimental, a gente teria alguma coisa mais ou menos dessa forma. No caso aqui do nosso experimento em esquema fatorial, no DIC, a gente tem esse modelo estatístico, onde o nosso y, e nada mais é do que as observações multivariadas, né? ou o nosso vetor, né? É, com os nossos valores observados associados ao iésimo nível do fator A jésimo nível do fator B e késima repetição okay? é, M é o nosso vetor de médias AI é o efeito né, o vetor relativo ao efeito do nosso iésimo nível do fator A BJ é o efeito do iésimo nível ou melhor, do jésimo nível do fator B, A vezes B é a interação do esmo nível do fator A com o jésimo nível do fator B. E o JK nada mais é do que o vetor de erros, né, o vetor de efeitos do nosso erro experimental correspondente às nossas observações Y e JK. Né? Ou seja, é o experimental associado às parcelas né, que recebeu o nível i do fator A, o nível j do fator B e o nível e a késima repetição, né? Na késima repetição. Modelo estatístico muito importante a gente saber eles, porque a partir do nosso modelo estatístico a gente vai saber como que a gente vai montar as nossas análises de variância, né? Aqui, por exemplo, eu consigo saber, né, que as minhas fontes de variação lá na análise de variância, né, média é uma constante, ela não varia, então ela não é uma fonte de variação, eu teria fonte de variação. Fator A, fator B, A vezes B e eu experimental. Né? Então, são o, as fontes de variações que a gente tem no modelo estatístico que nos indica né? As fontes de variação que nós vamos considerar na nossa análise de variância. Seja ela univariada ou multivariada. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Para a gente obter os nossos vetores, né? A gente vai ter que ter uma matriz, que é o nosso Y e J, né? É, dentro dessa matriz, nós teríamos, nesse exemplo aqui, os nossos valores de teor de nitrogênio, e teor de fósforo foliar, tudo bem? São essas duas primeiras colunas que a gente tem aqui. M é o nosso vetor de médias, um para todo mundo. A1, A2 e A3 né? vai ser aqui é, a nossa matriz de incidência. Onde vou colocar 1 um para todo mundo aqui, aqui. tem o nosso primeiro nível fator A, 0 para os demais, depois aqui 1 um para todo mundo né, que tem o segundo nível fator A e 0 para os demais, e assim sucessivamente. Para o fator B, o mesmo raciocínio: como coloco 1 um aqui na primeira coluna e 0 para os demais, e os sem esterco: 0 né, para quem não tem esterco e 1 um para os demais. E aqui a gente tem os efeitos das nossas interações, que nada mais é do que todas as combinações que a gente tem. Se eu tenho aqui né, três níveis do fator A e dois níveis do fator B, a gente vai ter seis possíveis combinações. E para cada uma dessas combinações, a gente coloca um né, para a nossa combinação e zero para os demais. Então, a gente tem aqui a nossa matriz de delineamento. É, no caso do DBC, a única coisa que muda é que nós vamos considerar aqui o efeito de blocos, que eu coloquei aqui como sendo esse RK, ou seja, esse RK é o vetor de efeitos do nosso k block, bloco, né? E o resto aqui dos nossos efeitos é a mesma coisa que a gente viu no slide anterior. E na nossa matriz de incidência, só vai mudar que na nossa matriz de delineamento a gente vai ter três colunas a mais, né? Correspondente aqui aos nossos efeitos de blocos. É, vocês vão entender o porquê que é muito importante né, nós considerarmos o nosso modelo estatístico e como o porquê que é muito importante a gente saber o que, que é a nossa matriz de variáveis de resposta, o que, que é a nossa matriz de incidência nas próximas aulas, onde nós vamos utilizar esse conhecimento aqui associada ao nosso modelo estatístico, né, que tem implicação direta na nossa matriz de incidência é, para a construção da nossa manova. Tudo bem? Então na próxima aula vai ficar muito claro por que a gente está tendo essa conversa aqui associada ao nosso modelo estatístico associados à nossa matriz de incidência. Então é isso aí, pessoal. Assista aí a próxima aula que vocês vão aprender como que a gente consegue fazer a manova. E como que a gente utiliza, então, essas matrizes para chegar no que nós vamos chamar lá de soma de quadrados e produtos. Então é isso aí. Até a próxima aula.